E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, é dia de sobrevivência, mano, olha só a situação que a gente tá aqui Como vocês podem ver, tem zumbi, velho Bom, apocalipse chegou E eu preciso é, ir pra casa É porque eu tô gravando isso aqui na madruga e eu estou com sono, mano Caraca, a casa do Michael Infestado de zumbi, velho Vamos ver Ai, caramba Nossa, mano, tem alguma coisa pegando fogo ali, velho Nossa, é o carro, é um carro Deixa eu ver se ela tá aqui Galera, perfeito, a moto tá ali é o que a gente precisa Eu vou aqui pro fundo Porque a gente tem que tomar muito cuidado, mano Muito cuidado mesmo Olha a situação da casa do Michael Olha a situação da casa dele, véi Totalmente abandonada Provavelmente lá dentro deve estar assim também Olha isso O problema é que quando fica escuro Vem um zumbis bolado, velho. Uns caras doidos um tapa aqui que eles dão Lasca geral Não sei se vocês querem que eu jogue assim Em primeira pessoa Vou jogar em primeira pessoa Que fica mais Mais emocionante Olha a casa do Michael Olha a casa do Michael, mano Se liga na casa do Michael, mano Totalmente abandonado. Ai, cacete. Sai daqui. Galera, eu tive que sair dali que tem Eu não consigo. Olha os zumbis, olha os zumbis. Ih, lascou. corre. Corre, corre, corre. Corre. corre. Meu Deus. Mano, como vocês podem ver aí, a casa tá toda abandonada. Nossa, tô errando tudo. Olha aqui. Galera, vamos pegar, vamos pegar a moto, mano. Vamos pegar a moto. Depois eu mostro pra vocês como é que tá lá em cima. Provavelmente também. Olha quantos zumbi que eu matei aqui. Será que tem mais? E esse carro aqui, velho? Provavelmente não deve estar tá funcionando. Vamos pegar essa moto aqui O que vocês preferem? terceira Ou em primeira pessoa? Comenta aí que nos próximos eu posso mudar tô escutando, Eu tô escutando tiros, velho Deve ser sobreviventes Tem que tomar cuidado com eles, cara Eu preciso ir pro... Que? Tá Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Mano, eu vou... Eu vou matar porque eu preciso da arma dele. Preciso da arma dele. Nossa, tá com 16 balas. Com 16 balas, mano. 16 balas. Ó, Enco... oh, vou, vou mat... atrás de mais pessoas ali, velho. Aqui é... é a lei da sobrevivência, mano. A lei da sobrevivência. Eu preciso de armas. Sua cachorra! Qual me matou? Como é que eu vou pegar minha moto? Vou ter que usar essa aqui. Meu Deus, cara, que susto que eu tomei, velho Ai, acabou a bala, vamos vamo pegar a moto Caraca, moleque Pega Não, me derruba Desgraça Ele me derrubou Caraca Estão olhando aí o show? Caraca, ele me derrubou. Será que dá pra mim ir embora agora? Tem que, tem que acabar com eles, galera. Maluco, em primeira pessoa o negócio fica tenso. Caraca, o negócio fica tenso demais, mano. Rapaz do céu, onde é o hospital, vano? Eu falei, vano. Ai, calma, calma, calma. Deixa eu ver se eu acho umas peças de carro aqui. Meu Deus, pra dirigir em primeira pessoa é tenso. Esses carros estão funcionando? Vamos ver. Nossa, quase eu morri. Olha, tá funcionando. Seguinte, eu vou guardar esse carro aqui. Porque eu já sei que ele tá funcionando, depois eu vim e pego. Caralho, car caraca, cadê a minha moto? Roubaram a minha moto, velho. Caraca, roubaram a minha moto, velho. Vou ter que pegar o carro. Mano, nem vi, velho. Nem vi, nem vi Ladrãozinho de merda Ladrãozinho de merda Tem que achar o hospital Se eu não me engano ele fica pra cá Se eu me engano ele fica pra cá, ele fica pra cá Aqui, ó, aqui, ó Aqui, aqui Aqui, hospital Nossa, mano Eu tô com mod de sangue instalado, olha isso Eu preciso encontrar a entrada Esse carro vai ser roubado, mano Certeza Certeza que esse carro vai ser roubado Como é que eu entro aqui agora? Galera Caraca, quase morri ali cara. O zumbi me derrubou, velho Onde é a entrada? Desse... Eu não sei se aqui tem uma Acho que tem entrada aqui por cima, galera Preciso ter acesso aos elevadores. Por aqui acho que tem uma entrada. Tem que mudar essa mira, essa bolinha aqui eu não enxergo nada, mano. Não enxergo nada aqui, aqui, aqui. Deixa eu vou lá, luteada aqui, peraí. Boa. Vamos, lá, vamos subir aqui. A entrada é aqui, a entrada é aqui. Bom, vamos ver o que tem lá dentro do hospital, galera. Deixa eu matar isso aqui. Bom, pessoal, ó, entramos aqui, ó. Estamos no elevador. E me parece que a coisa aqui não tá tão boa assim, velho. Olha. Essa situação, meu amigo. Caraca, tá todo destruído Tá todo destruído, velho. Mano, espero que não tenha zumbis aqui dentro Olha a situação, galera Caraca Infelizmente Eu nem sei se eu vou encontrar alguma coisa aqui, cara Não. Nossa, mano. Tem um gerador. Cara, lembra. Esse aqui dá tá lembrando The Last of Us, velho. Caraca, o hospital tá todo lascado. Abre isso aqui? Não abre. Caraca. Olha isso, mano. Sorte que não tem zumbi aqui, galera. Sorte que não tem zumbi aqui, mano. Meu amigo. Mano. Opa, tem gente aqui, tem gente aqui. Será que é o cara que tava... Ali. O que que esse bombeiro Tá fazendo aí, mano Galera O cara tá morando aqui, mano Não tem nada aqui, mano. Não tem nada. Só aquele bombeiro ali, velho. Eu nem tinha visto o cara. Eu não encontrei as macas. Onde tá as macas? Essa... Ah, aqui... aqui eu já vim já. Umas 500 vezes ainda. Cara, eu não achei as macas, mano. Ih! Eu que peguei a arma? Ah, peguei a 12 dele. Eu acho que era... Era o bombeiro disfarçado, mano Eu acho que era disfarçado Enfim, galera, não encontramos nada aqui Mas O hospital está simplesmente Destruído E Só tinha um sujeito ali dentro Bom, vamos sair daqui Eu vou tentar encontrar a moto Quem sabe no próximo vídeo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado esse aqui foi um vídeo de sobrevivência aqui no GTA V Se gostou já sabe Clica no gostei, compartilha Se o feedback for legal Eu vou sempre tentar instalar um mapazinho E trazer aqui pra vocês Beleza? Bom, saímos aqui, ó Deve ter levado o meu carro, mano Será que isso aqui tá funcionando? Peraí Eita Bom então até a próxima, beleza? Eita, tô ouvindo um tiro Ih e... O ca... Meu Tem outro ali Meu amigo O bagulho tá doido e... Caraca, os caras aqui fora, maluco Fui